Esta é uma área que é transversal a tudo no marketing digital. Aqui um exemplo em que o smartphone, ao rodar, repara que o vídeo fica sempre direito. Portanto, o conteúdo de 360 é um, é um tipo de formato muito interessante. Naturalmente, isto faz sentido de alguns tipos de negócios, em feiras, em imóveis, em hotéis, em... Tudo o que eu quero é mostrar o espaço em todas as direções. Quando pensamos em publicidade online, uma das primeiras ferramentas que nos lembramos é o Google AdWords. Isto é um telefone virtual em que eu posso estar em direto e mostrar tudo o que se passa aqui Ok, e agora estou a desenhar, e agora desenhei esta forma, que lhe permite criar uma aplicação em VR. Portanto, é uma realidade digital e uma realidade física, estou nas duas experiências, que nos permite obter informação muito valiosa para a sua estratégia digital e numa marketing. Produtos e packs exclusivos que só existem nas lojas físicas e deve ser fácil aceder a qualquer momento à página inicial, voltar à página inicial. Muito bem, introduzi a página do Facebook, ele está a criar a aplicação automaticamente com base na informação que ele encontra na página. Application Store Optimization são um conjunto de técnicas para que consiga subir nas pesquisas nas lojas do iOS e da Google. O projeto da Google onde pode ver mais informações e estudos sobre a área do mobile marketing. <música>